O senhor é o Ademar? Oh, o senhor é natural de onde? É? O senhor é natural de onde? Rio Grande do Sul. Ah, o senhor é catarinense. Gaúcho? É, é, gaúcho. Gaúcho. O senhor é gaúcho, o quê? Mas, Ademar, me diga uma coisa. Pois fale. Você sempre foi pescador? Já me perguntou isso uma vez, Raul. E aí que você respondeu? Sempre. Mas quando garoto, trabalhava em tudo, né? Ah, trabalhava em tudo também não, não sei o que é isso. em tudo, trabalhava na lavoura. Pois é, então você era agricultor também, além de pescador. É, eu sou eu era, eu era mais, pesca, mais agricultor do que pescador. Pois é, então não trabalhou sempre na pesca não? Não, não, não. Pesca foi depois de velho, depois de adulto. E você trabalhou em obras aqui da cidade? Obra não. Não? Não, nunca gostei de trabalhar em obra não. Trabalhei poucas vezes em obra. Trabalhei poucas vezes em obra. Você trabalhou na estrada? Trabalhei em servente de pedreiro com um cara chamado Gote. Aí depois saí. É... Trabalhei na estrada da Raza com o papai. Com José Bento Ribeiro Danta. Fazendo aquela estrada lá, sabe aquela estrada de barro? Lá da... Sei. Da Marina. Não podia nem com o Não sei em que ano foi aquilo lá, mas eu acho que foi depois, depois da Brigitte um pouquinho. 67, por aí. Você conheceu o Zé Bento, Ribeiro Dantos? Zé Bento ou, ou o Dr. Bento? Dr. Bento. Ah, conheci muito o Bento o Dr. Bento. O Dr. Bento eu conheci muito. Como é que ele era? Ah, ele era é uma pessoa ótima, espetacular só de uma atenção boa, entendeu? Tinha amor pela cidade que não era dele, entendeu? Era daquele tipo de cara, daquele tipo de cara que não bota sujeira embaixo do tapete, entendeu? Porque a, a maioria deles por aí eles fazem alguma coisa, mas a metade eles botam embaixo do tapete, da sujeira, sabe? e e botar embaixo do tapete, mas... Doutor Bento não! Doutor Bento não, Doutor Bento era uma pessoa íntegra. íntegra. Você vê que fez, ele fez muitas obras, né, cara? Fez colégio, fez estrada, entendeu? Ele era uma espécie de corretor de busos, entendeu, na época. Na época de Antônio Castro. Antônio Castro era o quê? Era o prefeito de Cabo Fui na época. Uhum. Foi o cara que nomeou ele. Como procurador de buses, entendeu? Mas ele ganhava um dinheirinho, né? Ganhava quase que um conto de réis, um deixe. Era. Porque ninguém trabalha de graça, né? É. Ninguém trabalha de graça. Ele tinha uma empresa de aérea, mas ganhava um real aqui, né? É, nas horas vagas, entendeu? E acho que ele, eu, eu tenho pra mim que ele era da aeronáutica. Ele tinha uma empresa de avião. Entendeu? Tem pra mim que ele era da aeronáutica. Entendeu? Doutor Bento. Papai trabalhou muito tempo com ele, com Abel. Abel é um cara de manguinho que trabalhava com ele, que era o motorista dele, entendeu? Dirigia aquele jipe antigamente, sabe? Ah. Inclusive, ele usava aquele jipe do doutor Bento para socorrer muita gente para levar para Cabo Frio. Entendeu? Usava aquele chip do Dr. Bento, o Abel, o Abel de, de, de Nicomédio. Usava aquele chip pra socorrer muita gente. E chegou a socorrer meu pai. Meu pai teve problema de úlcera, entendeu? A úlcera saturada. Foi levado no jipe daquele, às pressas, pra, pra cabo frio, sabe? Então ele tinha muita utilidade, doutor Bento, tinha muitas pessoas boas por aí rapaz, tinha doutor Bento, tinha Cesseu, entendeu, que era nosso famoso do Seu Chave, do Seu Chave, era o pai dos pobres também, o pai dos pobres, e os pais saíam para pescar e ele fornecia toda, toda, todo o mantimento, o cara botava o botava o, o escrito no saco, o bilhete no saco, e chegava lá e entregava ele e ele botava as, as, as mercadorias no saco e não perguntava nem hoje nem amanhã porque ele sabia né, com quem estava lidando e seu Chaves Souza, entendeu? E o... O teu pai trabalhou em obra, você trabalhou em obra, na pesca? É, papai trabalhou, papai trabalhou muito tempo na pesca. Hum. Depois saiu e foi trabalhar na, na Salina. Ah, lá em Arraial? É, em Cabo Frio. Cabo Frio. Em, ca, Carlos, Carlos, pa, sei lá, Carlos Pamel, pa pa Mesa, sei lá o que que era o nome. Entendeu? Ele trabalhou muito tempo lá, de carteira assinada. Aí saiu de lá e foi trabalhar. Um, um suíço, que era Pio, Pio, entendeu, Pio, foi o cara que fez a primeira ponte em Muzos, cara. Que ponte? A ponte de Manguinhos, cara, a ponte de manguinho ali onde tem a a, a a vala de água fluvial e basicamente é esgoto, né, ali tinha uma ponte de uns 70 metros. Entendeu? De uns 70 metros. Com iluminação é, própria e tudo. Tinha iluminação própria e tudo naquele tempo, cara. Ligava o gerador. Ligava o gerador. Aonde que é essa ponte que eu não sei? Aonde tem a, va a vala. Ali aonde é que é o porto da barra? Não, onde tem a vala da água que sai da Sembraça. Ah, onde tem a bomba agora? Ela não tem bomba não. A bomba é lá na rua. A bomba é lá perto do DPO. A bomba Isso, é lá perto é, do DPO. Eu sei. E ela vem, ela, ela vem sair ali na porta da casa do Dr. Bento. É. Na porta da casa do Dr. Bento. Ali Onde era... que é essa ponte que eu não estou localizando? A, não é. Você não sabe da ponte porque a ponte ela foi destruída. Porque quando, quando o dono da casa sumiu, foi embora para foi embora a Suíça, eles, eles derrubaram a ponte. Entendeu? Ah. Mas se você mergulhar por lá, você ainda acha o pilar dela. Entendeu? Sei. Se você mergulhar, você ainda acha os pilar dela. Era uma ponte de uns 70 metros, da maré baixa para dentro. Lá, Uns 50 metros no meio da ponte tinha uma tapaz de um telhado, de telha de ternite, sabe? Aquela telha de. É, que é usada pra. Os caras usam pra, pra cor de de, de, de. de ônibus, sabe? Aquela ah. selha grande. E era iluminada. Era iluminada. Inclusive era muito bom de peixe, porque quando acendia a luz naquele tempo, que não tinha luz em lugar nenhum, né? Ah. E o peixe ficava cheio, roubava tainha. Entendeu? Aí vocês aproveitavam. Ora, ora. Ora, ora. Quem tinha os meios de pegar ele. Quem tinha os meios de pegar ele era fácil. Porque eles ficavam fogo na claridade da luz. Que não tinha naquele tempo. Entendeu? E Andemar, me diga uma coisa. Você, teu irmão. Hoje vocês tem várias casas, né? Quem disse? Teu irmão disse ou você disse? Eu não disse nada. Essa aqui é onde a gente tá? O quiosco Esperança não é de vocês? Isso é de família. Pois então. É de família. Essa casa do lado também não é de vocês? Isso aí era da minha avó, Alcídia Antunes Fernandes. Era. Foi vendida. Ah, bom. Era de Alcídia. Ela morreu com ah. 107 anos. Nossa. Mãezinha. Ah. Entendeu? E como é que vocês conseguiram esse patrimônio todo? Isso aí foi Antônio Amanso. Antônio Antunes Fernandes. Entendeu? Isso, é, isso, é, isso aí era do pai de Antônio Antunes, entendeu? Aí, uma certa época, o pai de Antônio Antunes não pagou isso. Não pagou. Então. O, o, o, o, o, a, a união tomou, entendeu, a união tomou e leiloou isso, isso foi a praça, e era, era, a praça se chamava no leilão né, foi a praça, aí reuniu todos os irmãos, todos os irmãos que era muito e eles não quiseram pagar, entendeu, eles não quiseram pagar. Aí o gol foi lá ele tinha um amigo chamado Mário Sale. Maru Sale. Aí Maru Salli se empenhou e dá, e, e, e dá o dinheiro para que, ao, que ele pagasse as prestações aos poucos, entendeu? Para que ele pagasse as prestações aos poucos. Assim foi feito. Mário passou a, a, a, a, a propriedade para ele e ele foi pagando a dívida aos poucos. E então, ele era o que, Teo? Era meu avô, Antônio Antônio Fernandes. Era o pai da, da, da minha mãe, da senhora Menaide. Entendeu? Inclusive. E vocês não venderam esse patrimônio não? Ainda não. Eu cheguei a participar, de, de ajudar a pagar isso aí. Porque na época, para pagar isso aí, tinha que vender porco, peixe salgado, ovo, galinha, entendeu? Em Cabo Frio. Em Cabo Frio. Saía daqui 3 horas, 4 horas da manhã, com quatro, nove, dez cavalos com jacar. O jacaré que tinha, que o material estava bom dentro, estava. Quando o material não estava do mesmo peso, botava uma pedra para equilibrar. Entendeu? E o peixe vocês vendiam aonde? Em Cabo Frio. Também? É, em Cabo Frio, na Bahia Formosa. Entendeu? O que que tinha lá na Bahia Formosa? Tinha uns compradores de peixe que salgavam, que salgavam o peixe. Tinha um tal de filhozinho olhudo. Comprava os peixes, o livro era ruim de pagar, rapaz. Entendeu? Ele comprava você, você, você saía com dois cavalos cheio de peixe e chegava na casa dele. Pode deixar aí, menino. Pode deixar aí, menino. Entendeu? Pode deixar aí, menino. Aí a gente largava o peixe lá, com duas semanas ia lá. Aí o dia que ele queria pagar, pra dar um dinheirinho, ele resolvia dar o dinheiro. E o dia que ele não queria pagar ele se escondia. <risos> era? É. A carra dele era de, de estuque, sabe? Barro. Aí ele ficava por lá por dentro espiando a gente. Até a gente ir embora. E olha que ela era longe, hein? Pra ir lá. Entendeu? Assim era a vida. Entendeu? E quando eu era garoto eu fui muito na armação. Fazer o quê? Pegar bonito pra comer. Porque só na armação tinha fatura de peixe. Entendeu? Tinha muito bonito. Muito bonito. Um monte de bonito, de 4, 5, 6, 8 toneladas. Caramba! Época, é! Tinha época, enterra, tinha época que quando não dava o cimento de cimento vender, enterrava o bonito. E baleia? Você chegou a pegar baleia aqui? Não, baleia não, cara. Baleia não. A história da baleia já, já, já é. Um pouco, um pouco além de mim, entendeu? Foi do teu pai ou do teu avô? Não, do, do meu avô pra trás não tem como um cadinho entendeu? E o teu avô não contava a história da baleia pra vocês não? Não contava a história dos ossos da baleia, entendeu? Porque a baleia eles pegavam muito aqui, mas acontece que aqui a baleia naquele tempo não imigrava muito porque aqui dá mais leste do que sudoeste Entendeu? Dá mais leste do que sul-oeste. Então as águas, geralmente, elas ficam mais mais sujas, mais, mais toldadas, entendeu? Do que, do que em outros lugares. E quente. Então as baleias não costumam emigrar, porque elas emigram para procriar, né? É. Pra ter os filhotes. Entendeu? Eu acho que essa salga aí acabou por causa disso. Entendeu? É na época do tal de Luizinho Ornodo, aquela família de. E eram poucos né ah. entendeu tinha uma família aí que era o, o, o chefe da terra né o senhor Ornodo entendeu aquele da lá da da, da da Bahia Formosa Henrique Cunho Henrique Bueno uhum. que era o dono daquelas daquelas fa, daquela fazenda lá Campos Novos né? é do Campos Novo por ali entendeu Aí eu já era garoto, foi na minha época de 18 anos, 20, na época que eu fui fazer meu serviço militar. Serviu aonde? Eu não cheguei a servir não, mas fiquei, fui, fiz o, os primeiros andamentos na base, aérea de vale São Pedro da Aldeia. Certo. Era uma dificuldade para chegar lá. E geralmente quem, era mais, quem morava mais perto era selecionado, entendeu? Quem morava longe já tinha mais dificuldade em ser afetivado, entendeu? Me diga uma coisa, Andemar, mudando um pouco a história. Você está fazendo rede ou está consertando rede? Eu estou consertando rede, porque essa rede aqui é feita com máquina. Ah. Essa rede é feita com máquina, entendeu? Essa rede é feita com máquina. Agora, as, as, os pescadores compram as redes. Antigamente, as, os pescadores faziam a sua própria rede. É, pois é. Entendeu? Pegava o um tucum. O que já é tucum? Tucum é uma planta. Uma planta de caule comprido. Entendeu? Que tem um espinhozinho e tem um leite. Aí você botava ela no sol, depois batia nela, batia nela. Soltava uma, uma espécie de fibra. Entendeu? E essa fibra era fiado no, no carro. Entendeu? As mulheres fiavam para fazer a rede. Tarrafa, tarrafão, entendeu? Rede. rede de, de, as primeiras redes aqui foram feitas de tucum. Eu, Ainda como, tem tucum por aí? Tem, tucum. A, o maior tucumzal daqui. Ah era lá na, no Tucuns, na praia de Tucuns, aonde fizeram o, o brisa em cima, oh. ali nós tínhamos, uma, nós tínhamos o maior tucunzal daqui, hein? uma folha de tucum chega a duas braças, uma folha de Tucun três braças, é fininha assim ó, ela vai, entendeu? Aí aquelas folhas eram, eram utilizadas para fazer gravava ela, botava para secar e as mulheres fiava ela no, naquele tipo de carro, sabe? Sei! Quem tinha uma rede de tucum, quem tinha uma tava de tucum era rei. Entendeu? Naquele tempo, a vida que era muito difícil, rapaz. Quem não, os pais saía para pescar no manovo e aqueles que não ia para o manovo Ia lá para Bicuda Grande, pro Sana, entendeu? Para série a pé. Para fazer o que? Para trabalhar em lavoura. Trabalhar em canavieira. Entendeu? Curtando, trabalhar em canavieira. Entendeu? Com o papai e com muitos outros. Ia a pé. Ia a pé. A estrada era pela... Era daqui na Rasa. Aqui na rasa atravessava o rio São João, como atravessava o rio São João? O rio São João era Era, era, era, era rasinho na praia, passava com água no joelho, entendeu? E ia sair lá em Rio das Ostras, pela praia, entendeu? Ia pela praia e de lá subia para o campo, de lá subia para o campo, depois do Rio das Ostras, hum. aí levava água daqui até lá. Levava água daqui para beber Até o Rio das Ostras Aí quando chegava na metade Quase, quase no Rio das Ostras Pegava um período Que a maré estava seca Tinha um poço dentro da praia Dentro da areia Quando a maré estava seca A água estava doce Quando a maré estava cheia A água salgada Aí o pessoal enchia os seus não sei como é que chamava aquelas, aquelas. Cantil. Era cantil. Enchia suas coisas e seguia. Aí. ia pro Sana, pra Bicuda Grande, pra Guinicelli. Aquele que escurecia no caminho, parava nas fazendas e pedia pouso. Que era uma esperta de dormida. Uhum. E todo mundo dava, né? Todo mundo dava pouso porque sabia a origem de quem era e para onde ia. Aí dava pouso, dava comida e dormia. O cara dormia lá, comia alguma coisa e seguia a viagem. Entendeu? Chegou a fazer isso? Não, meu tempo não, graças a Deus não. Teu pai fazia? Papai fez muito. Papai fez muito, papai fez muito isso. Entendeu? Papai fez muito isso. Tu tem foto do teu pai? Eu tenho por aí algum cantinho. Depois se me empresta? É o senhor